Nós ah, temos que estar em batalha espiritual todo o tempo. Né? Tanto tempo. Porque Jesus nos chamou para ser intercessores. Intercederam as aulas. Glória a, Deus. glória a Deus. Vamos abrir nossa Bíblia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus. Lá em Mateus. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 10. Aleluia. Glória a Deus. Deus poderoso e tremendo. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Mateus. Aleluia. Amém. Jesus. Glória a Deus. Oh, glória. É de muita alegria né, de estar aqui nessa noite. Amém. A casa dos irmãos é né, com eu, os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. É isso que importa, né, amado? Nós que ser unido Verdade. Os cristãos, amados, têm que ser unidos e não desunidos. Verdade. Né? Porque quando o irmão fica desunido o outro, estresse é o Espírito de Deus. Verdade, Senhor. O diabo só te ouvi, mas o Espírito de Deus fica triste. Verdade. Né? Porque ele está o tempo todo do nosso lado. Ele habita em nós, né? Ele nos convence dos, dos pecados, dos erros, das falhas, Ele nos ele conversa conosco para nós ter comunhão um com o outro, Aleluia. ajudar um ao outro. Aleluia. Infelizmente hoje, Amada, é muito pouco que estão ajudando um ao outro. Verdade. É Muito pouco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá em Mateus. e para curar toda enfermidade e todo mal Aleluias. aleluia lá no 6 mas vinde as ovelhas perdidas da casa de Israel indo pregar dizendo, chegando o reino do céu noito curai os enfermos limpar os leprosos, ressuscitai os mortos expulsai os demônios expulsai os demônios Agora fala, de graça recebeste e de graça dá. Ah, é. Amém? Amém. Glória a, Deus. Glória a Deus. A Bíblia fala, de graça vocês recebem e de graça vocês dão ah, é. Aleluia. Glória, Glória a Deus? Amém. A palavra do Senhor fala aqui como Jesus chamou os apóstolos para fazer a obra do Senhor. E assim já Deus chamou eu Chamou você para estar fazendo o que? A obra do Senhor Amém Senhor Amém. Não importa os amados, a luz que você está passando Mas Deus chamou Amém. Eu... fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. se é você evangelizar no hospital você tem que ir no hospital evangelizar se Deus não dá você Então, meus irmãos, temos que fazer A vontade de Deus Temos que pedir direção de Deus Vê, Você se prepara uma palavra linda, maravilhosa Uma história de Apocalipse, Mas Deus não quer Deus fala a vocês, prega somente isso Essa palavra que vai me encantar, meu filho Essa palavra que vai ser plantada No coração daquele traficante Daquela prostituta Daquele pai de santo, daquele espírita Daquele porque quando a palavra é plantada, meu querido, que trabalha o Espírito de Deus. E não há nada nesse mundo que impede trabalhar com o trabalho do Espírito Santo, ou agir com o agir do Espírito Santo. E pode ter certeza, meu filho, há ah, muitos irmãos que de uma palavra de libertação. Não é pouca, não, é muita. É desviada. É pessoas que, que ouvem a palavra só por ouvir, mas não, não, não, não semente não foi plantada no coração deles. Todos no mundo Teve uma oportunidade de alguém chegar na e, e pregar o Evangelho. O lembro que você que Jesus por mais ou menos 20 anos atrás. Eu não na casa do Senhor, nunca acreditava em Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aí, vem, né? Grande amor! Primeiro amor! É! É! É! Glória! É. É. É. Moramos hoje! O irmão hoje eu vim na igreja para uma irmã, uma namoradinha uma namorada, eu vou para casar, eu vou para casar, eu vou para casar, eu vou para casar, Deus que é bonito, Deus que é tudo bonitão Deus abençoe o carro abençoe o avião, Deus não te dá nada o que a palavra falou ali? de graça dá, desgraça recebe de graça, de graça, você tem que dar o que é que você dá? a sua palavra a palavra do Senhor, ou Lua, o anuírio do Espírito Santo, a Deus que necessita oh, glória a Deus, aleluia <risos> aleluia amém, você tem que ter uma estratégia você tem que ter estratégia amém, você vai pregar para uma pessoa que está passando fome, amém, Monte, de evangelizar, pregar com o doente Foi isso que Jesus te deu Ter medo de seus fazermos, fazer a obra, não tem medo do inimigo Tem crente que não nem ora mais na libertação É verdade, a vai igreja eles moram ele a libertação e louvou o coração o tempo todo é verdade. E antes é que tu me que é o Espírito de Deus está ali. E nós estamos vivendo um tempo difícil, amado. hoje os crentão os crentão, os pecadores da fé, A primeira arma dentro da igreja, arma de fogo. Quando eu aceitei Jesus, a arma que eu aprendi era a palavra sagrada. A escola do crente que tinha o poder e autoridade. Ela podia contar uma arma, você levantar e te cair de joelho. Porque tanto você não sabe a é mão na vida aquele homem. O cara está viu o mesmo assim, igual o dinheiro bom, o dinheiro bom. Onde está dando o Onde Jesus fala isso? As pessoas estão esquecendo de Jesus. Está adorando o homem. Não é me de nada, não morreria. Quer comer nossa carne. Se você tiver oração você salva a glória. Se não tiver, você vai para o meu lugar lá de uma Aleluia. Aleluia Deus. Então, meus queridos, nós temos que tomar a posição para Deus nós temos que ter um novo amor, todo dia pedir o Espírito Santo, não o Espírito Santo, Então deu um novo amor, todo dia eu quero um novo amor, para mim ter esforço a pregar pelo Evangelho. Eu não sei pregar não, Senhor. Mas põe a palavra que eu não precisava alguém aqui na rua. E Deus põe, meu querido. Deus põe as suas dentro da casa de você. As pessoas começam a falar de sol. Eu falo escolher essa prova. As pessoas começam a falar de sol. Ah, o Deus sol. Há uma prece que está dando para você pregar para ele. Criou uma lua, criou uma terra, criou uma aleluia, tudo que você vê aí é a criação do Senhor. Aleluia. e poder de libertar ela, das tasai satarás da é meu ouro mais é Jesus. Fala balubá da palavra, o nome da santo, todos os nomes. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, Aqui as homens não tinham morena, ele não tinha estudo, né? Diz que eles eram mesmo, mas tinham poder na boca deles, porque eles eram o que? É, Dirigidos pelo Espírito Santo. Né? Eles acreditavam que o Espírito Santo habitava, mesmo que Jesus deixou o Espírito Santo na vida deles, né? Amém. E eram normais, dois, mas tinham fé e coragem, não importava ali tinha a perseguição o tempo todo, né? não preguiça, não, era perseguição. Romano caçava aí, era Romano os Todo mundo caçava eles ali. Os fortes, os fortes profetas, os fortes pastores que tinham a época, todo mundo caçava aí, por causa do nome de Jesus. Jesus falou mais pra eles: vocês têm perseguições. Todo mundo vai te caçar pra você ficar tá no meu nome Agora, hoje eu vivo num país que ainda está tendo liberdade. Mas, infelizmente, pelas coisas que estão tá acontecendo aí, os pobres no mundo muito contra você mesmo Contra os crentes mesmo é Absurdo o que está acontecendo Isso é intersecendo a Deus Isso é intersecendo a Jesus Cristo Isso é intersecendo o Espírito Santo Que Jesus morreu por nós Naquela cruz Nos levantou para ser soldados Para ganhar a honra para o rei Para levar a falar Pregar Chegar no outro, numa pessoa que tem tá enfermo ali Falar a levanta essa cadeira Você não vê isso mais irmão um beijo Tem 20 anos que não vejo esse Marcos. Não Alguém com uma cadeira de roda, só orar e você sai andando. É porque Jesus trocou, mudou, perdeu o poder? Não, é porque nós ficamos egoístas de Marcos. A fé nossa palavra Tiago, Aleluia Glória a Deus, aleluia Glória a Deus, aleluia Tiago 5 e 16 Mas eu vou ler do 13 de em diante Glória Se estais alguém entre vós aflitos ore. Ora Se está entre vós aflitos faz o que? Ora Aleluya. Yeah, yeah.